E aí, moçada, tudo bom? Vou dar uma dica rápida aqui para vocês, tá? Vou entregar o ouro. Como eu faço para imitar o efeito da alfacelona sem gastar muito? Basicamente, vocês vão precisar de carne de cozido, água, cigarro e vinho. E aí, vocês vão precisar ter essa perk aqui, tá? Com que benefícios? Vocês precisam ter essa perk, a chaminé. O cigarro não lhe causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Eu tenho essa aqui também, alcoólatra inveterado, né? O álcool não lhe causa efeitos negativos, mas você está viciado nele para sempre. Aí vocês olham aqui nos no, no, benefícios na vida. Eu estou aqui com vício em nicotina, né? Você precisa estar tá sempre saciando o seu vício. Se você passar 24 horas sem fumar, você começa a perder aqui por hora. Menos 2 de saúde e menos 1 um de energia. Você tem aqui menos 10% de carga... Menos 10% de vida máxima e menos 10% de energia. Você fumou aqui, humil tá? Fumou ali, você não, não tem mais nada. Você não pode passar 24 horas sem fumar. Por que que eu não tô aqui com o alcoolismo? Porque eu curei com a alfacelona. A alfacelona é esse remédio aqui, que é feito com a Aquavitae, né? A alfacelona e o kit de primeiros socorros. Eles curam todas as doenças, feridas e efeitos negativos, inclusive o vício nicotina e o alcoolismo. Mas por que que eu tô ali com vício nicotina? Eu utilizo o cigarro para nunca mais dormir, cara. Se eu quiser, eu passo esse jogo inteiro aqui sem dormir. Eu posso lutear aqui, vejam só. Vamos aqui dar uma, vamos dar um aqui. Vou gastar o máximo de energia possível. Olha só, peguei, vou, vou pegar esses itens. Estou pegando tudo. Vamos pegar essa gasolina aqui, pega a gasolina desse carro, pega desse, aí a gente vai desmontar esse carro, desmonta esse amarelinho também. Bora sucatear o, o, o jipezinho, bora sucatear aqui esse carrinho amarelo também. Beleza, pega tudo, pegamos tudo, né? Estamos aqui com fome, com sede e com um pouquinho de sono, né? comi aqui a carne de cozido, matou minha fome, matou minha sede, e agora vamos saciar a energia. Basicamente o, o efeito da, da aquavitai, né? A Vitae ela faz alfacelona, é esse, é esse remédio aqui. Ele te dá sem de saúde, sem de comida, sem de água e sem de energia. E aqui ele te dá o um efeito de saúde extraordinária. Basicamente, o Saúde Extraordinária ele fica recuperando a sua saúde, a sua comida, a sua água e a sua energia sem parar. Só que ele é carinho de se fazer. Vamos aqui, vamos aqui na minha base. Ele é um pouquinho caro de se fazer. Olha só, para fazer o vitai você tem que estar no nível máximo, se eu não me engano ele é ele é o último que a se fazer e aí você vai precisar de ter pelo menos um abrigo subterrâneo vai precisar de ter pelo menos uma bancada química um barril aí você precisa de 100 águas Você precisa de 7 metocaína 7 briocarmo 7 plocistamina 10 mel 10 aguardente 10 aguento curativo 10 ir 90 e você precisa de 10 lidiacida e aí ele vai fazer aqui um barril de aquavitai. Esse barril de aquavitai não fica pronto instantaneamente. A fermentação acabará em três meses. Então é três meses para você abrir um barrilzinho desse e você pegar usar aquavitai. Então a forma que eu uso é muito melhor. Você simplesmente sai por aí andando, luteando. Ficou com sono, você fuma. Você não pode passar um dia sem fumar, senão você começa a ter efeitos negativos. Né? Ficou com fome, você come a carne de cozido, ficou com sede, você toma água, aumentou sua radiação, você toma a bebida. E aí basicamente você imitou a maioria dos efeitos do, do Aqua gastando quase nada e, e outra coisa. Basicamente eu tenho a maior parte dos benefícios do Aqua gastando muito pouco. Simplesmente tenho aqui carne de cozido, água, cigarro e bebida. Para fazer a carne de cozido, eu tenho, que eu tenho que liberar ela aqui no meu inventário. Precisa de 3 carnes, 5 sals, 2 banhas e 2 águas. E aí, para fazer o vinho, você precisa de 100 maçãs, 65 açúcar, 70 água, 1 um barril. Você precisa ter um abrigo subterrâneo, uma bancada química e uma fogueira. Outra coisa que você pode usar no lugar, o uísque para fazer o uísque você precisa de 60 milhos, 60 carvão ativado, 60 água, um barril, um abrigo subterrâneo, uma bancada química e uma fogueira. Vocês veem aqui que eu tenho aqui o whisky envelhecido por 5 anos, o whisky envelhecido por 2 anos, o whisky sem envelhecer. Eu tenho aqui vinho envelhecido por 5 anos. Eu tenho aqui vinho envelhecido por 3 anos vinho envelhecido por dois anos e vinho sem envelhecer. Nessa outra casa aqui eu tenho mais um pouquinho de vinho. Eu tenho aqui vinhos envelhecidos por cinco anos, né? Vai dar, deixa eu ver... Se eu abrir esses barris aqui vai me dar mais ou menos aí uns 12k de vinho. Mas eu vou esperar eles ficarem tudo XL. O XL ele, ele sempre dá mais benefício. Comparando o uísque XL com o vinho, o uísque me dá 25k de água 10 de energia e me tira 60 de radiação. É praticamente o, o vinho caseiro comum. Aí vamos aqui no vinho no vinho caseiro XL. Ele me tira 80 de radiação e me tira água. Eu, sinceramente, eu prefiro o vinho. O uísque aqui me dá um pouquinho de energia, só que a energia, vocês viram que eu pego no cigarro, né? Aí vai dar a escolha de vocês. Usem a bebida que vocês quiserem, que vocês mais gostarem. E resumindo, para eu imitar o efeito do, do Aquavitai, eu utilizo carne de cozido, água, cigarro e vinho. E agora eu vou mostrar para vocês o efeito do Aquavitai, tá? Vamos aqui tomar um. Olha só, saúde extraordinária. Ele me dá um de saúde, um de comida, dois de água e dois de energia por hora. Aumenta o meu peso de carga em 25% e aumenta a velocidade de caminhada em 25%. Para mim, aquele dura 10 dias. Só que para quem não tem o benefício de prolongar efeito positivo, eu acho que ele vai durar 7 dias. E aí eu posso andar e aí o efeito tá tá rolando, tá? Eu posso que fazer coisas. Vamos vamos fazer água aqui. A gente vai fazendo as coisas aqui sem perder tanta comida, sem perder tanta água e sem perder tanta energia. Basicamente você pode ficar dias aí sem comer, sem beber, sem dormir Só que eu prefiro o meu jeito, né? Cigarro, carne, água e vinho Valeu pessoal, as dicas são essas, né? Vocês viram que eu entreguei o ouro E aí, quem gostou do vídeo, deixa seu, deixa seu like Quem quiser receber mais dicas aí, se inscreve no canal E continue acompanhando os próximos vídeos Deixa um comentário aí com um, o que vocês gostaram Se vocês tiverem alguma coisa para agregar, pode deixar no comentário aí também se tiver dicas também, deixa aí nos comentários, né? Eu posso aprender alguma coisa nova com vocês. A galera aí que chegar no, nos comentários pode ler também e vocês podem ajudar uns aos outros aí. E, e é isso aí, cara. Vamos sempre nos ajudar. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, vocês se ajudam. E é isso aí. Valeu e até mais.